Em 26 de abril de 2023, a Embrapa comemora 50 anos. A empresa anda lado a lado com o agronegócio e tem um papel fundamental na evolução com a tecnologia e inovação no setor. Por isso, nós conversamos com alguns ex-presidentes da empresa para falar sobre a sua trajetória. Confira agora. A minha experiência na Embrapa foi muito rica. Eu, ah, nos meus muitos anos de trabalho na Embrapa, eu... Ah, Pude ser pesquisador em entomologia, depois fui uh, chefe de pesquisa e desenvolvimento, uh, fui uh, chefe geral de unidade, fui coordenador de Programa Nacional de Pesquisa da Agropecuária, trabalhei na sede como assessor da diretoria, uh, como coordenador de uh, cooperação internacional e a. Uh, mais recentemente, eu fui presidente da Embrapa por um período relativamente curto. Ah, para mim foi muito engrandecedor trabalhar num sistema tão ah, bem estruturado ah, pelo Dr. Eliseu e, ah, e pude dar a minha contribuição. Ah, dei o máximo de mim e sou muito ah, orgulhoso do trabalho que a Embrapa faz e da contribuição que eu pude dar ao longo do tempo. Eu estou em Embrapa há 38 anos, sou um dos fundadores de uma unidade da Embrapa, que fica em São Carlos, no estado de São Paulo, e chama Embrapa Instrumentação. Nós lidamos lá com sensores, equipamentos, com automação, com agricultura de precisão, nanotecnologia, agrofotônica, são áreas onde é avançado do conhecimento científico, tecnológico, mundial e nacional, aplicados à agricultura e ao agronegócio. E, então, essa é o início da minha trajetória, em 1984. E depois eh, eu tive e tenho uma carreira eh, científica baseada em agricultura, meio ambiente e ciência. Eh, pude ir algumas vezes ao exterior, eh, montei um laboratório lá, que eh, se chama LABEX, do Brasil, da Embrapa no exterior, nos Estados Unidos. Eu fiquei três anos, fiquei dois anos no Universidade de Califórnia, em Davis, como cientista visitante. E Então, eu tenho essa trajetória, vamos dizer, científica. O maior desafio que a Embrapa tem, na verdade, é, é mobilizar ou libertar ou liberar o potencial criativo dos pesquisadores dos seus servidores o principal ativo que a Embrapa tem é gente, é recurso humano, e recurso humano qualificado. Então, o nosso grande desafio sempre é como que a gente pode otimizar esse sistema único no mundo tropical, em que a Embrapa e o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária exerce a liderança em tecnologia no mundo tropical. Né? Como é que nós podemos, então, aumentar a eficiência desse sistema, como que nós podemos produzir mais com que já existe, são grandes temas a transição nutricional uma vez que os consumidores também estão é, tendo hábitos alimentares diferentes e exigências alimentares e nutricionais diferentes, né? Alimento, nutrição e saúde claramente como um grande tema a transição energética que é sa saindo ou diminuindo a dependência dos fósseis né? e indo para os renováveis, para energia limpa, ou para a bioeconomia, bioinsumos e assim por diante. Então, há enormes desafios hoje. O Brasil também é um grande exportador mundial, atinge aí quase 200 mercados do mundo, países, país, e, enfim, tudo isso coloca novos desafios para mais 20, 30, 50 anos da Embrapa. Eu sou Cleiton Campagnola, fui pesquisador da Embrapa durante 34 anos, fui chefe do Centro de Pesquisa Embrapa Meio Ambiente por oito anos e, e presidente da Embrapa por dois anos. Eu, durante eh, esse período que eu estive à presidência da Embrapa, eu considero que enfrentei dois grandes desafios. O primeiro é com relação... A solidez da Embrapa, né? uma empresa de sucesso, uma empresa reconhecida pela, pelos produtores rurais, reconhecida pela pela sociedade brasileira, inclusive pelo mundo de um modo geral, e, portanto, uma organização bastante difícil de se mudar, bastante difícil de se transformar. Então, é um grande desafio, né? até pela capitalidade que ela tem. Então, esse foi um dos desafios que eu tive. Outro desafio é com relação à diversidade de, das pesquisas que a Embrapa faz buscando atender a diversidade de produtores que existe é, no campo brasileiro, né? desde pequenos agricultores familiares até grandes agricultores, é, exportadores de sucesso e, e com grande competitividade. Então essa, essa diversidade né? ela coloca sempre desafios, né? porque as tecnologias não necessariamente podem ser as mesmas, né? porque os pequenos agricultores, que na verdade são o um número maior do que os grandes, né? eles têm dificuldade de absorver tecnologias quando elas representam um aumento de custo de produção, então eles não têm capacidade de investimento. Então esse é um, é um ponto importante a se levar em consideração, então isso é um, isso é um desafio, né? Não é simplesmente gerar uma tecnologia e achar que todos os produtores irão irão adotá-la de modo é, igualitário, ok? Então essas duas questões que eu, que eu, que eu enfrentei e aí olhando um pouco para frente, né? Eu considero que a Embrapa é, ela tem que manter o foco na sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade não é uma questão que tenha fim, né? ela está sempre, ela sempre em processo, as coisas mudam, as condições econômicas, sociais, ambientais, elas mudam com o tempo e, portanto, a sustentabilidade tem que estar tá sempre viva, é sempre um grande foco. No que se refere à sustentabilidade ambiental, por exemplo, além do desmatamento, que é uma questão que tem que ser cuidada com mais com mais critério e mais cuidado, é, nós temos a questão das mudanças climáticas, a adaptação dos sistemas produtivos aos eventos climáticos extremos, principalmente seca, calor e assim por diante, e também a mitigação ou redução de emissão de gás de efeito estufa, que cada vez mais está se tornando relevante para a agricultura, principalmente para a agricultura de exportação. O mundo está olhando bastante agora, principalmente os países desenvolvidos, em relação a isso, mitigação de gás de efeito estufa, o quanto que se emite quando se produz alimentos. Bom, aí, então, entramos na questão social. Né? Na questão social, nós temos o desafio hoje da nutrição. Né? Então, a Embrapa é, trabalha com isso e com, tem que focar mais ainda na questão dos, dos alimentos funcionais, com características específicas nutricionais, né? diversificar a produção, é, estimular a produção local de alimentos, principalmente de vegetais, hortaliças e frutas, né? favorecendo, então, o acesso é, de toda a população brasileira a esse alimento, as alimentos que são mais saudáveis, inclusive, que compõem a dieta que nós temos hoje. E aí, é, obviamente, eu não vou entrar em detalhes na questão do emprego, da qualidade do emprego, né? na questão é, social mais, mais abrangente, só para dar um exemplo que eu citei. A última questão, que é a questão econômica, obviamente, sem competitividade, sem retorno econômico, financeiro adequado, obviamente, uma tecnologia não faz sentido. Então, essas três, esses três componentes são, são importantes. E aí, só para dar uma ideia né, do que nós temos pela frente em termos de tendências, nós temos a digitalização, né, a automação da agricultura, nós temos a questão do uso de bioinsumos que está sendo... Extremamente é, expandida agora nos, nos últimos anos, é, os, a bioeconomia, quer dizer, o uso é, econômico dos recursos naturais, e, e essa questão da edição gênica, né, que favorece, aí, que permite a manipulação dos genes sem usar a transgenia, que tem algumas restrições, aí, principalmente em alguns países. Bom, e além disso, eu colocaria a inteligência artificial, né, que é um ponto que está na pauta, é né, uma tendência, e como é que isso se incorpora é, não só nas tecnologias, mas também na pesquisa da Embrapa. Né, o que, que isso afeta? Então é importante ter uma avaliação e a Embrapa se preparar para isso. E também essa questão mais recente, mas que também está evoluindo bastante, que é a produção é, de carnes de proteína animal em laboratório. E algumas empresas já estão... É, investindo bastante nisso. Então, eu gostaria, por fim, de parabenizar a Embrapa, a todos nós, é, que faz, fizemos parte, que fazemos parte dessa tremenda e exitosa organização de quem eu me orgulho muito de, de ter fazido parte. Muito obrigado.